Olá, o meu nome é Ivo Oliveira Rodrigues, sou professor uh, Nesvar, dou do aulas no curso de desenho industrial e este projeto, este sou Solid Landscapes, foram feitas a pedido da minha mulher, que ela estava sempre. Ela faz crochê e estava sempre a pedir para desenhar bonecos, E <risos> eu não quis desenhar bonecos, quis desenhar sólidos e, portanto, saíram aqui estas figuras, estas bases que são figuras geométricas e uns sólidos, que a ideia é as crianças poderem combinar, poderem formar as suas próprias composições. E genericamente a ideia, a ideia é essa, é criar uns, uns, uns brinquedos que sejam combináveis entre eles.